A proposta desse vídeo de hoje é falar sobre escatologia, que é o estudo a respeito do fim dos tempos. Mais especificamente, aquela palavra em que Jesus disse que havendo dois homens no campo, um seria levado e o outro deixado. E havendo duas mulheres trabalhando no moinho, uma seria levada e outra deixada. E é aí que surge uma questão, você quer ser levado ou deixado? Mas como assim, irmão? É claro que eu não quero ser deixado para trás. Eu quero que Jesus me leve. Essa é uma confusão comum que as pessoas costumam cometer porque elas têm uma referência naquele filme chamado de Deixados Pra Trás. E o que acontece nesse filme é que as pessoas começam a desaparecer e algumas outras ficam para trás. E isso acaba fazendo com que as pessoas criem essa ideia de que um arrebatado é uma pessoa salva e a pessoa que não foi arrebatada é a que vai ser condenada. Só que partindo do referencial das palavras de Jesus, na verdade está tudo invertido. Perceba que nesse texto Jesus está fazendo uma analogia com o dilúvio que levou muitas pessoas, quer dizer, matou um monte de gente. E logo na sequência Jesus fala a respeito daquilo que seriam levados e deixados, então a gente pode dizer que as pessoas que são levadas é as que são condenadas e as que são deixadas é que são guardadas por Jesus, é aquelas que vão ser salvas ou simplesmente preservadas, mas irmão o sinal do arco-íris não foi dado como garantia para que não houvesse mais dilúvio, é verdade Deus disse que não haveria mais dilúvio, mas ele não disse que não teria mais juízo e Jesus disse que a vinda dele seria parecida com a vinda do dilúvio Irmão, mas você pode confirmar essa hipótese usando alguma outra profecia? Bom, primeiro é importante perceber que isso não se trata de uma hipótese, é na verdade uma afirmação profética. E você pode verificar no livro de Apocalipse, que é dito que os anjos vão vir e ceifar as pessoas que praticam o mal e vão lançar elas na fornalha de fogo. E aí você pode perceber que a narrativa é a mesma, os que são levados são os condenados e os que ficam são salvos. Mas então, de onde veio essa ideia do arrebatamento? Na carta que Paulo escreveu para Tessalônica, se é que foi ele quem escreveu mesmo, ele encoraja as pessoas a não se deixarem abalar pelas pessoas que morreram, provavelmente vítimas de perseguição. Porque no fim dos tempos é dito que todas as pessoas ressuscitariam. Umas pessoas vão ressuscitar para a vida e outras para a condenação. E é nesse contexto que Paulo se refere ao arrebatamento e ao encontro da igreja com Jesus nos ares. O problema desse texto é que ele vem como encorajamento, então ele não tem um caráter profético, até porque Paulo não era profeta. Se você for analisar a sequência dos eventos que acontecem em Apocalipse, esse versículo em que Paulo falou a respeito do arrebatamento, na verdade está resumindo mais do que mil anos. Isso porque se você for analisar com calma os últimos capítulos de Apocalipse, você vai perceber que primeiro a gente tem a volta de Jesus. Em seguida vem a ressurreição dos mortos, depois o reinado de Cristo de mil anos, e aí então é que chega o juízo final. E é só depois do julgamento da besta, do falso profeta e do Hades, é que vem a nova Jerusalém do céu. E é aí que a gente considera a possibilidade de haver um encontro da igreja que sobe ao encontro da noiva, que é a Jerusalém Celestial. E esse encontro se dá nos ares, e então é um tipo de encontro celestial. Mas a gente tem que considerar que talvez Paulo não tinha muita clareza a respeito das profecias, então ele acabou confundindo um pouco as coisas. E com isso eu estou querendo dizer que todas essas doutrinas a respeito do arrebatamento e todos os filmes apocalípticos baseados nesse tema estão fundamentados dentro de um versículo em que Paulo fez uma síntese sobre coisas que talvez nem ele mesmo compreendia direito. E aí você percebe por que as pessoas inventam tantas loucuras doutrinárias. Elas acabam colocando Paulo à frente de Jesus. As palavras de Paulo se tornam mais fundamentais do que as próprias palavras do Senhor Jesus. Irmão, você pode fazer um resumo aí pra gente? Espero que você tenha entendido até aqui que aqueles que vão ser levados, na verdade, vão ser condenados. E são aqueles que forem deixados é que vão reinar com Cristo por mil anos. Isso não quer dizer que o arrebatamento não possa acontecer. Mas o julgamento final e a vinda da Nova Jerusalém só acontece mais que mil anos depois. Se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!